horário de maior movimento esse aqui é um gráfico que eu acho um dos, dos mais importantes que o Google oferece para o comerciante para o lojista para quem tem um negócio local aqui por exemplo ó, você vê que o horário de maior movimento foi no sábado às 11 horas e aqui você vai vendo ó, a evolução às 9 depois às 10 11 às, às 12 horas 13 assim por dia até, até o fechamento da loja isso é, você vê por dia ó. então na segunda-feira o maior pico de, de movimento aqui foi às 16 horas. Ó. Ele dá até o, a duração da visita. Ó. É, uma visita ao seu local dura, em média, 30 minutos. Como que o Google sabe disso? Né? Para você saber de onde ele está tirando essas informações, é só clicar aqui na, no símbolozinho de interrogação. Então, quando o cliente, a pessoa que entra na sua loja, ela tem no celular dela ativado o histórico de localização do Google, e a maioria das pessoas acaba tendo isso, o Google consegue captar isso e consegue nos dar um gráfico. Esse tudo vai te ajudar e muito de forma estratégica na hora de tomar... As decisões. E para você saber como dominar estas e outras ferramentas do Google Meu Negócio, do Facebook Business, do Instagram Comercial, do WhatsApp Business e utilizar todas essas plataformas para aumentar as vendas da sua loja é muito fácil. Clique no link que está em algum lugar desse vídeo ou dessa página e vem comigo.